Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você for ver o vídeo. Meu nome é Rita Paula, moro em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Tenho 47 anos. Trabalhei durante toda a minha vida como auxiliar de papiloscopista policial. Hoje, já aposentada exatamente nesse mês. Eu tive o privilégio de ser aposentada após 28 anos de trabalho na profissão. Com o término da profissão, eu resolvi correr atrás do prejuízo. Eu vou perder financeiramente e também gostaria de trabalhar numa profissão prazerosa, visto que a polícia é um local muito estressante. Então, eu resolvi que iria fazer cursos voltados para bem-estar e saúde. Nesta busca, durante as minhas férias, eu me deparei com a profissão de reflexologista ou reflexoterapeuta. E isso me deixou muito encantada. Foi então que eu comecei a receber... É propaganda dos vídeos do professor Roberto e fiquei extremamente apaixonada depois que vi um vídeo dele. Nesse momento eu já havia feito a inscrição em uma outra instituição, porém estava insegura visto que a carga horária do curso é até boa. Mas, em relação à prática, eu achei um pouco vaga. A, o material do curso é bom, mas a parte da prática me deixou um pouco desesperançosa e eu achei que ficou um pouco a desejar. Depois que eu conheci o professor Roberto, eu vi que é possível a gente... Trabalhar nessa área, a gente ter retorno financeiro, ter satisfação profissional e ajudar as pessoas. E eu acredito que ajudar as pessoas é uma satisfação maior do que as outras coisas. E isso eu já tenho visto no, nas demonstrações que eu tenho feito aos meus clientes, pois ainda não comecei a trabalhar é, cobrando. E isso me fez ver que a satisfação deles me incentivou a seguir em frente, a me inscrever no curso do professor e me realizar profissionalmente em outra profissão, né? E eu incentivo as pessoas a fazer o curso porque o professor é uma pessoa muito didática, uma pessoa muito centrada, que visa a mostrar a gente a seguir um caminho sem perspectiva de fracassar. Amei as suas aulas, professor, agradeço imensamente e espero que mais pessoas possam estar buscando essa nova profissão. Na minha cidade não tem...